Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos hoje aqui falar sobre como calcular a aceleração da gravidade por um método muito simples. Né? O primeiro, o primeiro que tratou desse problema foi Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morreu em 1642. Galileu Galilei, quando jovem, ele ele viu um pêndulo na igreja e descobriu que o período era o mesmo. O pêndulo oscilava, mesmo diminuindo a oscilação, o, o período. Ou seja, o tempo que ele levava para ir e voltar era o mesmo. E depois, mais tarde, Galileu Galilei ele, ele descobriu que corpos de pesos diferentes caíam ao mesmo tempo e que não era uma velocidade constante. Havia uma aceleração né? e essa aceleração... O, o Galileu o Galilei ele ele ele tentou ele procurou calcular usando rampas né usando rampas com bolinhas descendo e calculando pelo ângulo usando vetores e não sei o que né mas eu eu aqui eu quero passar para vocês um método para como a gente vai poder calcular isso sem precisar usar rampas sem precisar que Deixa, deixa eu tentar mostrar para vocês. A dificuldade para você calcular um tempo tão curto quanto a queda de um corpo. É muito rápido, a gente não vai conseguir medir com muita precisão. Então eu vou mostrar o um método do pêndulo, que é fácil, pode ser feito em casa, eu acabei de fazer aqui, tá? E você consegue um cálculo com um erro de mais ou menos 1%, fazendo em casa, né? E eu vou mostrar os problemas que eu tive para fazer isso, tá certo? Antes mais nada, só para falar do Galileu Galilei, né? Um pouco, dizem que ele jogou da Torre de Pizza, né, na Itália, dois corpos que caíram ao mesmo tempo. Porque antes todo mundo achava que um corpo mais pesado cairia mais rápido. Né? E na verdade os corpos caem com a mesma velocidade. O que o que pode mudar a velocidade é a resistência do ar. Tanto que se você for na Lua, essa experiência foi feita pelos astronautas. Se você jogar uma pena e jogar um pedaço de chumbo, ele descarre ao mesmo tempo, né? E finalmente tem o, o pêndulo, né? Se lembrando sempre que um período, o período do, do pêndulo é o um período que vai para ele ir e voltar. Isso é um período inteiro do pêndulo, tá certo? Bom, para a gente fazer os cálculos, que são relativamente simples, usando um pêndulo, tá? Já que, como eu já disse, para calcular um corpo caindo vai ser difícil, né? então a gente vai usar um pêndulo, tá certo? Um pêndulo e com vários comprimentos. O peso, podemos variar o peso, mas não vai fazer nenhuma diferença. Isso pode ser comprovado experimentalmente. É como o experimento de Galileu, lá da Torre de Pizza: o peso não faz diferença na aceleração da gravidade a não ser que haja resistência do ar. A equação básica que é usada para calcular isso é L, que é o comprimento do pêndulo, é igual a G, que é a aceleração da gravidade que a gente quer calcular, multiplicado pelo período ao quadrado, dado em segundos, ou outra unidade, mas aqui a gente vai usar em segundos e aqui em centímetros, dividido por 4 vezes π ao quadrado onde π é 3,14159, e aí vai, segue, mas o melhor número está bom, 3,14159. Um, um, um, um, rearranjando essa equação, tá, a gente vê que g é igual a 4π2 vezes l, dividido por t2. E rearranjando novamente, botando t2 para cima e g para baixo, a gente fica com t2 igual a 4π ao quadrado sobre g vezes r. Esse número aqui é uma constante num determinado local. Para a gente calcular a aceleração. Isso é igual àquela equação, que y igual a x mais b. Esse b não existe aqui na equação, então a gente corta ele. Então fica y igual a ax. t ao quadrado vai ser y. Então, o que a gente calcular de t, o período de t, a gente tem que fazer ao quadrado, a gente vai substituir os valores em Y e os valores de L é igual ao X. O que, é que a gente faz? A gente vai montar um gráfico, simplesmente um gráfico, coisa que eu, a gente sempre está acostumado a fazer. né A gente vai colocar no eixo das abscissas o comprimento, tá aqui ele, né? ele, vai, ele vai equivaler ao X em centímetros e a gente vai colocar no eixo das ordenadas t ao quadrado resultados obtidos experimentalmente a gente vai obter alguns pontos e aí o como não tem b a gente ele parte da parte do ponto zero da origem então a gente vai ter uma reta né e essa reta a gente vai a gente vai calcular a gente vai calcular a O alfa da, da reta, né? A gente vai calcular qual, qual é a declividade dessa reta. Essa declividade é que a gente vai usar no cálculo. Tá certo? É simplesmente isso. Novamente repetindo. A gente tem uma equação que é L igual a G vezes T ao quadrado dividido por 4π ao quadrado. Rearranjando isso, a gente tem que T ao quadrado é igual a 4 vezes π ao quadrado sobre G. Isso aqui é uma constante, é uma constante equivalente ao A daquela equação y igual a, a x mais b, que é a equação da reta. Como não tem o b, né, porque parte da origem, o b, ele some. O l é equivalente ao x. Então a gente vai marcar os pontos equivalentes ao, ao l e aos t ao quadrado, para a gente calcular esse alfa. Tá certo? É um cálculo relativamente simples de se fazer. Bom. O experimento em si, o que, que, eu, o que, que eu usei para fazer o experimento? Eu usei uma trena para medir o comprimento do pêndulo, usei dois pezinhos que basicamente é prendedor de papel, eu, eu usava ou um ou, ou dois que eu juntei, né? amarrados a um barbante. Eu nem, eu nem usei fio de nylon. esse barbante daqui, inclusive, é um dos problemas para o pro erro que eu obtive. Né? Eu obtive um. Um erro de cerca de 1%. E amarrei num prego na, na porta né, e deixei oscilando. E medi com um relógio 10 vezes. Né? 10, 10 períodos. E depois eu dividi por 10 para ter, um ter um período. É só isso. Você tem um, um pêndulo, você deixar, deixar oscilar e medir quanto tempo ele leva para fazer um, um movimento total de ida e volta. Fazendo isso 10 vezes, vezes e dividindo por 10, diminui-se o erro. Fazendo 3 vezes e dividindo por 3, você tem a média do, do, do, do número. E aí são os números que a gente vai usar no gráfico. tá certo? Simplesmente pega-se o fio. Eu usei um fio que... O problema é que esse fio daqui ele pode esticar um pouco com peso, né? E amarrei no prego, no, na porta que eu botei, e descei oscilando e medindo. É um cálculo muito simples e também medindo em centímetros qual é o comprimento do, do pêndulo. Né? Bom, Baseando-se no, no período de oscilação do, do pêndulo né? e fazendo as várias médias para várias vezes que eu repeti o experimento, com 80 centímetros de comprimento eu obtive 18,16 segundos para 10 períodos, divididos por 10, 1.86, ao quadrado 1.084, eu fiz a mesma coisa para 54 centímetros, deu 14.63, 14 1.463 segundos, ao quadrado 2.140, e para e 30 centímetros, bem curtinho, para 10 vezes deu 10.41 segundos, 1.041 e deu ao quadrado 1,084 então o que é que eu fiz eu peguei os pontos l né l que o l corresponde ao x da equação y igual a x mais b o b não existe e coloquei os l's né os l's foram postos com os correspondentes com os correspondentes t's ao quadrado né a gente tem que fazer a correspondência é importante que a reta, ela, com ela no, os pontos colocados, ela, seja, ela passe pela origem. Né? Efetivamente, fazendo a experiência, você vê que funciona direitinho. Você pega os L's do comprimento da, do pêndulo, você mede com a, uma régua, com uma trena. O período que você mediu com o relógio, com o cronômetro... Pode ser o cronômetro do celular, tem cronômetro do celular também, né? E aí você coloca os L's e os tempos ao quadrado correspondentes. Tem que, não pode esquecer de dividir os... São 10 períodos, tem que dividir por 10 e aí elevar ao quadrado. Então você tem a tua abscissa, tá certo? Bom, olhando o gráfico né, e calculando o alfa... O que, o, que eu, o que eu achei? Eu achei um alfa, esse alfa quer dizer a declividade dessa reta, eu achei esse alfa igual a 0,03963 segundos, porque é ao quadrado, né, divididos por centímetro. Esse aqui é a declividade dessa reta. É somente isso. O, o valor de g ele vai ser calculado em cima dessa equação, tá certo? Então g, g vai ser igual a 4 vezes pi ao quadrado divididos por α. Né? É importante se lembrar do, do pi ao quadrado certo O π, como, como eu falei, π igual a 3,14159, é um, é, um, é um número irracional. A gente pode usar esse número aqui. Né? O, o, o cálculo que eu obtive com esse resultado deu um valor de g de 9,96... Eu, eu, eu converti para metro, né? metro por segundo ao quadrado isso aí é um erro de aproximadamente 1% o que tá bom porque eu usei um barbante que ele estica né então isso dá, isso dá um certo erro com o aumento do peso e também porque eu não tô, não tô usando os cálculos mais adequados o, as condições mais adequadas possíveis o, o número que se diz, né? é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso aí pode ser feito em casa, é tranquilo, e mostra o potencial da, de se utilizar um gráfico. Novamente, o eixo da ordenada é T ao quadrado, não é T, é T ao quadrado. E o eixo da abscissa é L, que vai se aplicar nessa, nessa equação aqui. Né? T ao quadrado é igual a essa constante onde o G está na abscissa, Está tá no, no divisor, né? E multiplicando por L, tá certo? Bom, eu, eu acho que o que eu poderia explicar sobre essa, essa experiência é isso. O, se você tentar calcular isso com o corpo caindo, mesmo que seja de um lugar alto, vai ser muito difícil porque muitas coisas vão estar em jogo a existência ao ar. E até pela rampa, como Galileu Galilei, tentou calcular. O método do pêndulo é muito simples e fácil. E isso, isso que eu estou falando é uma receitinha de bolo. Dá para fazer perfeitamente com um preguinho na porta, um barbante. Melhor usar em, no lugar de um barbante assim uma, um nylon, né? Eu não tinha um nylon e um peso qualquer que você pode amarrar. E um cronômetro que pode ser o cronômetro do celular, né? Então esse daí é, é, é o. Aqui é o CEP, eu sou o professor Sérgio, tá? canal Solução Educar Prime. E isso daí é, uma, é, uma, é uma, uma, uma experimentação em física, tá certo? Como calcular o valor de G com recursos extremamente simples? Uma, um bom dia para vocês.